E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Pastani e você está no canal Bruno Cashback. Hoje a gente vai falar de um cartão aí que é muito, muito bom para gastos até mil reais. Na verdade ele é o melhor, não tem comparação com qualquer outro. Black, qualquer o que seja, não tem comparação com ele, eu vou te mostrar já já qual que é. Mas considerando aí um gasto até de mil reais por mês, eu vou te mostrar outros três cartões aqui que são legais também para você ter aí caso você não consiga esse cartão primeiramente. Você pode começar aí com o cartão Inter, tá? Ele vai te dar aí 0,25% de cashback, que já é algo que você não vai pagar anuidade e vai ter um retorno já... Utilizando seu cartão de crédito, isso já é um benefício muito bom. E o próximo cartão também que você pode utilizar é esse aqui do Banquei Ele é diferente porque você consegue até 1% de cashback nele, mas ele é no formato pré-pago. Você tem que depositar o dinheiro na conta Banqueria. Eu vou deixar o link aqui na descrição caso você queira baixar. E aí você vai fazer suas compras através dele, utilizando da forma crédito. O cartão é pré-pago. E você vai pagar na forma crédito você vai ter 1% de cashback. Se você é daquela pessoa que paga suas coisas somente no débito, a melhor forma que você tem de utilizar um cartão é esse aqui, porque você vai continuar utilizando aí o seu formato débito, né? Mas o que acontece é que você vai pagar no débito por ser pré-pago e aí você solicita que seja... Pago na hora da maquininha lá. No crédito você vai ganhar 1% de cashback, que já melhora muita coisa, muita coisa para quem só usa no débito, quem, só para quem paga contas no débito. Que eu não aconselho fazer isso. E também tem um o melhos, que é para gastos baixos, aí, né? Que você vai ganhar. Aí até 0,8% de cashback comprando ele qualquer coisa, você não tem anuidade também. E se você fizer uma compra através de algum parceiro da Melios, você também ganha mais 1% de cashback. E aí totalizando 1,8% de cashback aí no cartão fácil de você conseguir tranquilamente. Você consegue esse cartão aqui e você vai ter um cashback muito alto, que é de 1,8, como eu falei, comprando nos parceiros da Melius. Eu vou deixar o link também na descrição caso você ainda não tenha a extensão da Melius aí para poder ganhar muito mais cashback. E a gente vai agora para o principal aí que, cara, é muito, muito cashback que ele dá mesmo aí para um cartão Vamos dizer assim, básico. E se você tá gostando desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever aqui no canal porque eu sempre posto informações aí relevantes que você pode ganhar um dinheirinho bom, sabe? Saber economizar e saber investir também. Então já se inscreve aqui, aproveita, olha só, ativa o sininho também porque essas promoções são rápidas Às vezes tem promoções aí que você ganha 100 reais fazendo alguma coisa rápida E aí, tipo assim, normalmente essas promoções que são muito boas, elas duram pouco tempo porque tem muita adesão Então se você tiver com o sininho ativo aí, você vai assim que eu postar o vídeo, você vai ver e poder fazer o que eu tô propondo ali e ganhar o seu dinheirinho tranquilamente, beleza? E o cartão que eu vou te mostrar para gastar até mil reais, imbatível mesmo contra Black ou qualquer outro tipo de cartão o cartão do PicPay, que ele te dá aí 5% de cashback. É muita coisa mesmo, fora você ter de retorno aí num cartão. Você pode procurar qualquer black que tenha, mesmo transformando em milhas, fazendo tudo que você puder aí, você não vai conseguir esse benefício de 5% aí de cashback, que é muito alto. Eu vou te mostrar o que você precisa fazer aí tranquilamente. Então, olha só, aqui é o aplicativo do cartão PicPay, né? Esse aqui é o cartão de crédito, tá? Você tem que solicitar o cartão de crédito. E aí, você tem que fazer o pagamento. É, em uma maquininha antigamente, era, ó, era só na Cielo, na Getnet e da rede. Era apenas esses três, e agora entrou todos esses outros aqui. Ó, você pode pagar na Stone, você pode pagar na Safra Pay, na Cicred, na Aquil. Ah, esse aqui eu nem conheço. A Fins nunca vi também. Nesse BIM, ó, o Granito. Tem muita gente que usa. Eu já conheço também da Caixa Pagamentos. A Pop a do, do Credit Card, essa se. É Pegue. É assim que você faz para ganhar esses 5%. Você vem aqui no aplicativo, na página inicial dele, escolhe aqui pagar com QR Code. Você vai fazer a leitura do QR Code lá da maquininha. E aí, posteriormente, você vai fazer o pagamento selecionando aqui embaixo a forma de pagamento. E aí você tem que selecionar o PicPay Card como principal forma de pagamento. E de selecionar aqui, tirar a seleção... Para é, utilizar o saldo, pode ver aqui que está em branco aqui a parte de cima. No exemplo aqui, ele tem R$ reais de, de saldo disponível, ele, é, ele tira a seleção né, e utiliza somente a forma do cartão é, PicPay. Assim que você fizer o pagamento, ó, você pode ver que no exemplo aqui, ele está fazendo um pagamento de R$ 12,20, está até difícil de ver aqui, mas acho que ele está ganhando e 1,20 de cashback. É O total de 5% aqui em relação ao pagamento que ele fez, então o que acontece? Como é que você faz na maquininha para você ganhar esse cashback? Quando você chegar nessas maquininhas, as pessoas já estão acostumadas a falar a fazer o pagamento por aproximação, né? Então quando você For fazer um pagamento em alguma dessas maquininhas, você pede para a pessoa fazer o pagamento por aproximação. Quando tiver tudo aparecendo lá para você aproximar o, o seu celular ou seu cartão para fazer o pagamento, você aperta mais uma vez o verde lá na maquininha que ele vai para gerar um QR Code. Aí, quando ele gerar o QR Code, você faz esse procedimento aqui e aí você vai ganhar esses 5% de cashback nas suas compras. E eu vou te mostrar como que eu uso principalmente esse cartão aí, como eu economizo da melhor forma. Ó, há cinco dias atrás aqui eu abasteci meu carro e gastei aí 300 R$ centavo para encher o tanque é muito caro Nossa Senhora véio. vontade de xingar até né mas aí a única forma que a gente tem a gente vai ter que abastecer né Nessa vez aqui eu ganhei R$ 17,45 de cashback para poder né vai dar um dar um desconto bom aqui dá mais ou menos dois litros quase três litros aí de cashback aqui ó ganhei R$ 3 reais nessa daqui ganhei mais R$ 9,91 R$ 9,19 ganhei mais 11 nesse aqui, então eu utilizo esse cartão assim para um gasto grande, que eu já ganho logo o cashback, né, quando eu ponho ali a fatura até é, mil reais, eu tenho um limite maior, eu tenho acho que 3 mil de limite, mas eu nem utilizo, eu utilizo apenas até mil reais ganhando esse cashback, então nesse mês aqui eu já ganhei os 50 reais de cashback, aí eu começo a utilizar meu outro cartão, que é um cartão Black, para poder ter um retorno melhor ainda. Então me conta aqui nos comentários se você tinha um cartão do PicPay, mas não ganhava cashback com ele. Me conta aí que, poxa, agora você vai ganhar, hein? Agora você vai ganhar. E o link desses aplicativos, eu vou deixar tudo aqui na descrição, também entra aqui no grupo do Telegram. Eu vou deixar o QR Code aqui do grupo para você entrar. A gente está sempre postando também informações lá, às vezes outros que eu não posso fazer vídeo, porque tem muita informação aí que sai. E lá também é mais uma forma da gente ter um contato próximo aí e eu te passar esse tipo de informação aí que você vai ganhar dinheiro, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Valeu, até a próxima!